Colocamos, então, a fitinha crepe, que daí ela fica um pouquinho mais visível, né? E aqui, dentro que a gente desenhou uma coroa, ok? Então, esse é o isqueirinho do jogo Tejo. É um jogo praticado no México. Aí. Boa. Pensa bem como é que vai fazer. Aí. Boa. Boa. Boa! Vamos lá, pula bem forte. Entra. Aí, agora para pisar com os dois pés. Os dois pés, faz a tua coroa então. Boa! Essa foi boa, hein? Capricha. Ajeita o pé, ajeita o pezinho. Ajeita, ajeita, ajeita. Ajeita, ajeita, não pode colocar o dedinho no chão Boa Capricha, capricha Boa Só colocar na coroa Só colocar na coroa colocar assim? Boa, Pode, de letra letrinha. De letrinha, mais uma Boa. Boa Aí, faz a tua, Faz a colônia também Esse jogo se chama Estica e solta é um jogo da França, lá na França que a garotada brinca. Lá na França que é praticado esse jogo, tá? Ele começa, cada um vai ter que pegar uma tampinha. Cada um escolhe a sua cor. Pega a sua tampinha. Pedro pegou a sua? Já. Óbvio. Posiciona as tampinhas na casinha número 10. É, isso, ambas as tampinhas. Tá ah, lembrando, né? O jogo precisa de um dadinho, né? E... Vocês vão ter um dadinho lá do jogo do tabuleiro da Covid, lembra? Na, na, na aulinha 2 ou 3? Não, na aula 3. Mari começa. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Assim foi para foi para vocês. 3. 1, 2, 3. Só falta eu tirar 3. O legal é que o jogo é rápido. 3. O jogo é rápido, o jogo é rápido. Só falta Maria. Vamos tirar uns três. Oh, três um, um, dois, dois três. três. Já era isso aí, viu? Legal que joga bem rapidinho, né? Próximo é. jogo, próxima brincadeira que se chama petanca australiana. Vocês conseguem falar? Petanca australiana. Isso, petanca australiana. Australian. Petanca australiana. Onde é que vocês acham que é essa brincadeira praticada? Na Austrália. Exatamente, na Austrália. Então nós fizemos, nós vamos precisar de uma bola, né? Essa tá até meio bruxinha, vai ficar bem legal pra gente brincar. Uma linha de lançamento, que tá aqui no pezinho deles, aqui. E, a mais ou menos uns 4 metros, nós colocamos uma linha paralela aqui. Marcamos com fita crepe e outra linha, bem aqui, ó. Fita crepe. Oh, oh. Oh, oh, oh. Primeiro ponto, então, Pedro marcou o primeiro ponto. 1x0 um porque não. Se for muito forte, vai passar aqui no caminho. É, só foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, foi boa, vai. foi boa, foi boa, foi boa, foi boa. Boa, garota. Vai lá, Pedro. Perfeita. Eu vou mais. Ok?